aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o objetivo de estudar e discutir a partir de diferentes campos de criação os modos pelo, pelos quais a imagem pode se configurar como o intercessor para o pensamento e educação. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente traz o coordenador do Arredores da Imagem, professor da Faculdade de Educação, Cristiano Bedim da Costa. Cristiano, muito Boa tarde. Eu queria começar a conversa contigo falando sobre apresentando o Arredores da Imagem, trazendo os principais objetivos dele para o nosso ouvinte. Bom, boa tarde Vicente, boa tarde ouvintes e comunidade acadêmica em geral. É, primeiramente agradecer o convite e a, possibilidade, a oportunidade né, de estar aqui para conversar um pouco sobre o curso. Bom, o Arredores da Imagem ele é então a primeira uma primeira ação efetiva de um grupo de pesquisa é, que nós estamos iniciando em parceria em primeiro momento com o pessoal da UERGS, chamado Zona de Investigação Poética e que tem como propósito criar esses espaços uh, interdisciplinares de discussão uh, de pesquisa de compartilhamento e discussão de pesquisas voltadas né, para voltadas para esse esforço de criação de sentidos, digamos assim e o Arredores é, tem justamente na, no seu espírito esse propósito de, ao redor desse, desse eixo problemático que a gente elegeu a imagem, por uma série de razões que a gente pode conversar depois, né? é, de trazer convidados de diferentes campos é, de investigação, de diferentes é, áreas de interesse. Então, a gente vai ter pessoas abordando questões do universo fotográfico, do universo cinematográfico, do universo filosófico, literário, tomando essas áreas, então, como intercessores do pensamento em educação. A gente acredita que, efetivamente, pensar a educação na contemporaneidade, nesse viés mais cultural do que propriamente técnico, implica necessariamente esse, esse diálogo, esse tráfego, eu diria até esse tráfico no sentido de trazer elementos dessas outras áreas de criação também um evento que além de interdisciplinar ele também é interinstitucional também né? exatamente. fazendo essa parceria com a universidade estadual né exatamente a gente tem uh, essa parceria com o ergs e também uh, convidados vinculados a outras instituições a gente tem pessoas que vêm da univates uh, universidade do Vale do Taquari que era onde eu trabalhava até bem pouco tempo atrás né? e também de outros espaços da, da ufpel e, e de locais mais próximos aqui também você a respeito de por que a imagem, a gente pode discutir isso no programa agora, uh, seria pela importância cada vez maior que a imagem assume na sociedade atual com dispositivos eletrônicos e, enfim, de diversas... Uh, de diversas tecnologias? Qual seria a, uh, o objetivo de vocês terem escolhido é. a imagem para tratar nesse seminário? É, eu gosto desses temas guarda-chuvas, assim, né? <risos> desses temas que, que permitem criar esses espaços como eu não sei, talvez, verdadeiros shows de talento, assim, né, na verdade, porque a gente consegue aglomerar diferentes campos de interesse, diferentes diferentes visões, diferentes perspectivas. Então, a gente vai ter convidados que trabalham, sei lá, com pensadores da filosofia, como Deleuze, das artes, como Duchamp, Barthes, Didier Uberman, Jerome Bell, para pensar o campo da dança, isso é permitido por, por ser a imagem, esse tópico bem abrangente. Se a gente tivesse que citar, eu acho por uma questão de honestidade, um intercessor central, aí eu acho que teria que ser Ítalo Calvino, lá nas seis propostas para o próximo milênio, né? esse livro, não propriamente um livro, mas essas falas preparadas lá no final do milênio passado, em que ele já destacava ali a visibilidade como um dos valores, um dos valores a serem é, protegidos é, nesse no, no próximo milênio, né? mas que é nesse tempo, né, no nosso caso, nesse tempo que nos tocou viver, esse tempo difícil. Então, o Ítalo Calvino, lá nos anos 80, pensava efetivamente essa esse crescimento, né, esse surgimento da, da internet, defendendo a literatura e o signo literário como, como algo que deveria ser preservado, justamente por, a partir né, desse processo poético, com as palavras, ser possível, em meio a essa profusão de imagens que, caracteriza cada vez mais o contemporâneo, né? pensar efetivamente a importância de se defender isso que ele chamava, a época de uma pedagogia da imaginação, seria uma pedagogia capaz de, de nos capacitar a ter visões de olhos fechados, ele chamava, né que por outras palavras a gente pode entender como exercício do pensamento, ou seja, como... Seguir pensando ou como insistir na tarefa do pensamento Em como criar espaços para o pensamento, para a crítica é, significativa Em meio a essa profusão de imagens, em meio a essa profusão de informações Que efetivamente faz com que seja cada vez mais difícil Na contemporaneidade a gente ter experiências, né? É, ter experiências críticas, produzir novos sentidos Não apenas para a educação, para o currículo, para o ensino Mas também para a vida de um modo geral e acho que pensar a educação na intersecção com, com esses outros planos, como eu havia dito dito antes, é mais do que qualquer outra coisa um compromisso político. assim. Eu acho que a gente vive um tempo, que eu acho que por N razões é um tempo muito perigoso, mas pensando efetivamente é, dentro do nosso campo aqui da faculdade de educação, eu acho que a gente vive, acho que o perigo está em a gente desconsiderar a aula como um espaço de luta também. E eu acho que a aula e esses espaços de extensão, essas ações, se configuram sim como um espaço de resistência, como um espaço de luta, na medida em que nós estamos propondo um espaço de discussão nessas três manhãs, em que a gente possa, a partir de diferentes perspectivas, pensar de que maneira, hoje, no contemporâneo, é, criar novas possibilidades, novas visibilidades, talvez utópicas, talvez não, para pensar nossas existências na contemporaneidade. Como é que a imagem pode colaborar para transformar a sala de aula num espaço de luta? Eu acho assim, a gente vai pensar, uh, claro, a, a imagem é um, é um tema amplo, né? <risos> Uma noção gigante. Uh, essa ideia da zona de investigação poética é fazer esse crivo e definir a arte enquanto pro, a, a arte não é imagem, enquanto processo de produção em diferentes campos, ou seja. A partir de que campos nós podemos pensar a imagem como um objeto problemático, como uma noção problemática, melhor dizendo, não efetivamente um assim objeto. Assim como a palavra, imagem pode ser usada de milhares, milhares de formas. Exatamente. É, né? é, então, é pensar essa imagem, essa produção imagética como como um, uma obra de pensamento. Por isso que a gente não está necessariamente preso a artes visuais, digamos assim. É claro que a gente vai abordar a fotografia, é claro que a gente vai abordar Uh, o cinema, a dança, o teatro, mas também a literatura, porque a imagem é algo iminente ao processo de leitura, e também a filosofia, porque com, dentro de alguns referenciais teóricos da filosofia, sobretudo Deleuze, que é, que é um dos autores que vai ser trabalhado, uh, um problema central é a questão da imagem do pensamento. E quanto o nosso pensamento se baseia naturalmente é, por imagens clichê, né? é, o, quanto a gente se baseia no nosso universo de referência por alguns clichês e do quanto é difícil criarmos novas imagens. Então, me parece que a imagem é, um, é uma noção bastante rica justamente por isso, assim, porque efetivamente se trata de imagens, se trata de palavras, se trata de imagens e de criação de novas possibilidades. Porque não pode ser desconsiderada, né, Cristiano, porque a academia mais dura, digamos assim, entre aspas, ela tende a valorizar muito a palavra, o texto, o escrito, e muitas vezes acaba... Uh, deixando de lado, enfim, deixando no segundo plano a imagem Mas a imagem ela tem, justamente como tu colocaste, a questão do pensamento O né? nosso pensamento é baseado puramente em imagens né? é, E do quanto é difícil, do quanto, do quanto esse paradoxo contemporâneo faz com que seja relativamente fácil é, Estabelecermos algumas imagens né, de pensamento, de existência Mas o quanto essas imagens na verdade já não chegam prontas, né? diz respeito à própria técnica educacional, porque isso é um dos problemas é, que nos cabe pensar, nos, nos toca pensar também, de que modo pensar em outras imagens de aula, de que modo pensar outras imagens de ensino, de aprendizagem, de que modo pensar outras imagens de currículo, que é algo super difícil, efetivamente. Né? Isso é um problema milenar, assim, que não se resolve. Nós ainda tropeçamos, nas, em, ainda seguimos tropeçando nos mesmos... As mesmas armadilhas na hora de pensar uma aula, na hora de pensar uma avaliação, na hora de pensar o aluno. A gente trabalha com noções surradas, mas que ainda funcionam como perfil de aluno e perfil docente. Ou seja, há sempre uma imagem perpassando tudo isso. Né? Uma imagem ideal de aluno, uma imagem ideal de sociedade, uma, uma imagem ideal de aula, de professor. E é necessário atacar mesmo esses problemas e pensar efetivamente de onde essas imagens são formadas. Desconstruir é, esses clichês. A partir efetivamente de que discursos de que verdades, de que moral né? efetivamente, de que ideia de educação nós estamos falando. E por si só a imagem já é o complexo, né? Eu, no meu caso eu fiz comunicação social, a disciplina de semiótica é, <risos> sem dúvida foi a mais complexa de todo o curso. O que mostra que justamente essa tradução, essa conversão de imagens em significados é uma coisa extremamente complexa mesmo. Extremamente importante também, E contextualizar sim. socialmente ainda mais, né? É, é, e e acho que é importante frisar também que, que, por mais que que o assunto seja difícil, é, é, o, o, o curso se efetiva. A bem da verdade, eu chamo de curso, mas eu não sei muito bem como nomear. Não sei se é um curso, se é uma ação, se é uma roda, de, de, se é um ciclo de palestras, se é um coloque, eu não sei. Acho que é eu, tudo isso um pouco. É, eu prefiro chamar então da, da constituição então, vamos dessa criar, zona. Não criar uma imagem de... é, né, feita Essa zona híbrida de investigação <risos> poética, assim. Que, que começou com uma ideia que, na verdade, perpassa todo, toda a minha trajetória acadêmica, assim, ou seja, é, é, esse curso é, é o primeiro curso que eu assino como coordenador aqui na URSS, eu estou na instituição há pouco mais de um ano, mas efetivamente eu já vim desenvolvendo, venho acreditando e tentando desenvolver propostas semelhantes em outros espaços, assim, mexendo com, com imagem, com vídeo e etc. Mas eu acho que... E aqui essa proposta, felizmente, assim, isso assusta um pouco, né? Porque a gente também aprende um pouco a dimensão da casa onde a gente está chegando. Essa proposta foi pensada para 30, 40 pessoas, a gente já está com mais de 100 inscritos, buscando outros espaços aqui dentro da instituição para poder levar a cabo. Então, eu acho que a gente vai conseguir efetivamente criar esse, essa câmera de ecos, assim. A uh, proposta é aberta à comunidade, né? Eu acho que isso é importante frisar, assim, as pessoas podem fazer a inscrição via o portal da extensão e, e comparecer nessas três sextas-feiras. E é um primeiro pontapé, a gente já está planejando para o próximo semestre, já no início, a partir de abril, ali, talvez já, já pensar uma segunda edição. E tentar entender, não é necessário Ser, ser especialista em nenhum desses campos, né? eu acho que a ideia é tentar apanhar de cada um desses campos, de cada uma das falas é, que vão ser compartilhadas, algum elemento para o pensamento, seja lá onde for. Assim, Eu acho que me interessa muito pensar esses espaços esses espaços da academia, não apenas as atividades de ensino, mas sobretudo de extensão e pesquisa, como esses espaços de, de oferecimento de, de elemento para o pensamento. Assim. Então as pessoas podem vir aqui apanhar aquilo que for mais significativo e, e seguir o jogo, né? Porque eu acho que é disso que se trata. Falou um pouquinho sobre a programação. Nós tivemos hoje pela manhã primeiro primeiro dia de trabalhos, né? Vamos ser também nas próximas duas sextas-feiras, 8 e 15 de dezembro. Falou um pouquinho sobre, sobre os palestrantes. Como é que vai ser tratado basicamente no, no curso, Cristiano? Bom, hoje nós tivemos a, a professora as professoras Sandra Coraz e Paula Zordan, é. uh, aqui da URGS, né? E o Francisco Dalcol, que é um parceiro também, é trabalhando mais voltados. Hoje a gente teve uma manhã mais voltada para filosofia e para história da arte, de um modo geral. É, na próxima sexta, no dia 8, a gente vai ter uma artista plástica que é a Maíra Martins Redin que vai trabalhar com o Duchamp. é o horário começa? A, a partir das 8h30, todos os encontros estão acontecendo no hum. Salão Nobre do ICBS, aqui no campo Martim, central campo mesmo. A Maíra Redin, o Sérgio Luckin, que é um parceiro aqui da instituição também, que vem trabalhar com... Vem apresentar um projeto que é o Inventário com a Diferença, que é um projeto de âmbito nacional, que já existe, se não me engano, desde 2014, que trabalha nessa intersecção entre educação, cinema e direitos humanos. E o professor Máximo Adó, aqui da Faculdade de Educação, que vai trabalhar com os conceitos de pós-fotografia e literatura. Então, a Maíra, o Sérgio e o Máximo, então, um dia que a gente vai ter... Alguém como o do Champ também o cinema e fotografia e literatura numa mesma manhã. E no dia 15, a gente tem a Cintia Lange, que é da UFPEL, que vai trabalhar com Didi Uberman e a questão do cinema, da imagem cinematográfica, sobretudo na contemporaneidade. Angélica Munhoz, que vai trabalhar com um coreógrafo chamado Jerome Bell, que trabalha mais especificamente essa relação entre o corpo e o teatro, e Angélica é da Univatz o professor Luciano Bedin, aqui da Faculdade de Educação, também, e o professor Marcos da Rocha Oliveira, que vem trabalhar com James Joyce e, e as imagens literárias. Né? Então, é uma, é uma programação extremamente rica, me parece, assim, eu acho que tem uma ampla crocância aí. E, e, e, efetivamente, reforça o convite à comunidade e não apenas acadêmica, mas também aos interessados em geral e que queiram compartilhar conosco essas manhãs aí de trabalho. Muito bem, Cristiano Bedim da Costa, professor da Faculdade de Educação e coordenador do curso, do seminário da atividade de extensão, enfim, como vocês queiram nomear. Mas coordenador dessa zona. Exatamente, do arredores <risos> da imagem. Muito obrigado pela participação aqui no Extensão em Foco, sucesso e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço e contem com a gente sempre que se for necessário. Muito obrigado. Vamos agora às notícias da extensão. As comemorações pelos 83 anos da URCS foram abertas na última terça-feira com a inauguração da Ponto URCS Produtos Institucionais. O espaço busca valorizar as produções intelectual e cultural da universidade a partir da comercialização de objetos exclusivos que dialogam com o cotidiano acadêmico. A Ponto URCS fica localizada no anexo 1 da Reitoria, no campus Centro. As comemorações pelo aniversário da URX prosseguem neste final de semana com o espetáculo Paixão pela Dança do grupo Che URX. As apresentações ocorrem neste sábado, às 8 da noite, e no domingo, às 6 da tarde, no Salão de Atos. Também no Salão de Atos, o espetáculo Corvatunturi será exibido no dia 12 de dezembro, às 8 da noite. Extensão em Foco tem produção e apresentação de Vicente Fonseca, técnica de Luiz Fogaz. Voltamos na semana que vem.